Bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui novamente com o amigo Juliano. Juliano. Aê. E aqui com o amigo Gil. O que é que a gente vai fazer hoje, Gil? Diz aí às pessoas o que é que a gente vai fazer. Vamos tirar esta cagada que está aqui hoje. Bem, hoje... Finalmente vamos... Oh, e vamos ver o que é que está por baixo. Mano. Hoje Juliano trouxemos mais um carro, quer dizer, o outro não era branco. O outro era branco, este é que não é, não é branco. Mais um carro branco, mas desta vez temos um autoclante. É, esse é. Tu é tens não? experiência com autoclante? É, dá trabalho para é, tirar, rap. mas pronto. Já deste uma olhada neste, neste trabalhinho? <risos> já! <risos> Ai, valeu! Já! Gil, olha, queres fazer só, uma zonra, só um, um spoilerzinho de como é que ele está? Aí! Olha! Que... Eu já tive aqui não, a gente Não, pescar. não tires ainda! Vamos, mas pronto, temos aqui já uma, uma novidade, não é? Está é, seco. Está seco. É, foi muito sol. Então, o que é que já vai fazer agora? Vamos deixar eles com uma introdução geral de como o carro está. Passado aqui um ano. Foi há um ano que a gente fez um isto. Mais é. coisa, menos coisa. Vamos deixar com umas... Olha, aqui temos o, o carro do Homem-Aranha. <risos> é o carro do Homem-Aranha. <risos> é Esta É este. Vou-vos deixar aí com uma introduçãozinha, umas passagens de como é que o carro Mas, está. Olha que está a exigir hoje. É? E depois Vai. vamos fazer o quê? Tu vais fazer as honras? Eu, eu faço as honras. A tirar? A tirar, claro. Então, pronto, vejam só como é que o carro está, e com estas filmagens agora a seguir, que depois o amigo Gil... Olha, não descoza ainda, Gil, estás te... mortinho. Estás mortinho. mortinho. E vamos ver como é que está o rap, ou melhor, o Toledo, de baixo? Do rap. do rap. queres tirar só um bocadinho? já que é é é E vamos lá, Calma, é, mas, é, vamos lá, mas não é já <risos> então. Mas aqui não pintaram? Aqui tiraram tinta? Não, isto, isto foi supostamente a lateral que foi preparada para levar o vinil. Ah, <risos> mas isto é o que, meu? Isto é, é sinais da preparação. Ei. Olha lá, bem, este é o é estado. Isto, este é o estado do Toledo. Ah, mas, o Toledo era assim dizer de azul. Olha, tira aqui da, da porta, olha aqui, tira aí da porta, Sim, mas este aqui é mais difícil. É mais difícil é. Olha lá, o puxador não tem vinil, é, é pintado, né? é, é, é. Não, a arte, a arte art só deu para a meia porta. Pega assim cá tá? para não, para, para, depois, para ser mais... Mas aqui ele também pôs botox? <risos> aqui está, tem, tem um botoxzinho debaixo. <risos> oh, oh, olha, parece um vapor assim! <risos> assim parece uma as lixa de um vapor. Olha aqui. O que é que ele fez aqui? meu. Aqui não era para ter nada não. Isto aqui foi a tal situação de ah, pá, vou dar uma lixa dela só para o vinilo agarrar e ficar bom. <risos> olha o bom que ficou! <risos> olha o bom que ficou! Olha para isso, está o que é. Pá, o meu azul era brilhante, lembras-te? Ele dizia que quando tirasse o vinilo ficava a pintura ficava. não é? <risos> ficava, igual, ficava igual por baixo. <risos> olha aqui. Fiquei com o azul, olha lá, mate. Agora temos um azul mate. Bem, já temos aqui o Toledo meio malhado. Malhado. Meio branco, meio azul. Temos aqui já umas delas que não era suposto estar. Muito menos. Azul baço Bial. dá a sensação que o carro tipo, foi tipo. aparelhado, né? é? Não, não, tipo, tipo tirado o. Verniz, o verniz. É, o verniz, não é? Tipo para a agarrar. Que isto ele está todo lisinho, mas está todo baço. <risos> todo baço. Então, olha, esta cor não é mais cara, azul baço. Azul mate. <risos> dá-lhe. dá-lhe. Queres ajuda? Queres ajuda? Epa, é melhor ajuda meu. Isso, isso. não tens aí uma batinha. Olha, está com brilho, hein? Olha aqui este brilho. Aí este espetáculo, este ainda, ainda há brilho. Há ah, brilho. Está aí algumas partes. Há ah, brilho. Aqui, onde? aqui. Olha aqui, está. lá, isto aqui foi o lixado. Olha aqui. Sim. Não foi? Isto não foi. aqui, isto não é original. Foi isto... não, passaram lixo aqui em isto cima. Isto o carro foi tudo. É olha aqui. É. Isso aqui alguma, cola, olha, primário, que isto é o quê, meu? Algum primário, alguma coisa é preta. preta aí só para isolar. Mas isso foi... era a certeza que ia arrancar todo esse verniz, viu? Olha foi... que arrancasse esse wrap aí. Isto foi tudo, isto foi tudo lixado. Não Isto é o lixado. Isto é lixado. Para yeah, yeah. é o vinil ficar supostamente gel. Bom. Devia ter partido um braço quando foste lá, o oh, caralho, <risos> Bem, eu e o amigo Gil vamos tirar aqui mais um bocadinho e já vos mostramos o processo mais avançado que isto ao é Gil, está a gostar. Está a gostar e já vi, já vi qualquer coisa. <risos> <risos> Sensivelmente a meio do trabalho, o amigo Juliano já nos facultou aqui ferramentas, porque mais vale raspar e depois arranjar do que estar a tirar não é? isto à unha, né? Vai pintar mesmo? Vai pintar é, ah, O trabalho claro. que isto está. Gil, o que é que tens a dizer não só de colocar um rap, como depois de tirar o rap? Pô! Oh, <risos> as veras no YouTube, não. pá! Pi! Oh. Que meta que tira, né? É, por isso é que ele nunca arranjou, <risos> não é o trabalho que está. <risos> Vamos sensivelmente a meio e digo-vos uma coisa. Já vi a mini Tirar o rap, ó oh, Gil, não é pera -doce. Não é não. Juliano, a melhor técnica para pôr é f... é né? o <risos> rap é pintar antes, não é? Em vez de pôr o rap é pintar. É. Essa é, é melhor pintar. É. Dá menos trabalho, fica com melhor qualidade. É, aqui está é. direto na chapa, né? eles fizeram uma preparação mesmo básica para receber o rap. Uau. Mas... Ficou uma cagada. Não fica. Mas pronto, vai ficar. É <risos> Olha o Juliano, aqui. é para ficar descansado, isto vai ficar mais ou menos. Já fica bom, não é? Não, isto não é difícil. Ah, é, é. Pior que está não fica. Não Pior que está não fica. Não sei se vocês se lembram como é que a gente deixou lá o tulito. Lembras-te de como é que a gente deixámos? Estava azul. Estava azul. Não estava nada assim. Nem, ah, ma... nem ah, malhado, não. nem basso. Não, mas eu pôs o azul basso. <risos> É pinta. O homem disse que quando a gente tirasse o rep, em baixo estava azul, não mentiu. Não, estava tá, novo, a pintura estava nova. E está, olha lá. <risos> Bem, vamos à segunda parte e depois tentar mostrar isto já mais azul. Azul trofo, isto é um azul trofo, não Gil? Yeah. É da marinha. Olha, é. olha para a lixeira que estás a deixar na casa dos homens, ó Gil. Pai, eu estou a trabalhar, meu. <risos> Good. Este é o resultado do car wrapping, depois de ser retirado. Juliano arranca tudo! Arranca tinta, arranca verniz, arranca plástica, arranca não, mas, tudo! Mas espera, mas, mas, mas ele foi, não, foi... O Gil vai mencionar os, ele, os ele pormenores. Foi, ele foi ele o foi, ele foi teu amigo, porque era azul, depois pintou de preto, e depois pôs o azul baço, Pá. Não, mas mostra atrás, aquela, aquela da parte de trás, tá, é a melhor de todas, Angel. Gil? Como a cola, a cola faltava, ele pôs um bocadinho de spray. Era e, aqui. Ou seja, o vinil vinha até aqui, <risos> até aqui assim, e depois e eu... aqui deu um toquezinho de spray branco. Ficou a manga curta. Ficou ah, manga curta. Ah, ah, é. manga curta. Ah, olha, artista, Ai. não tinhas visto esta também, ah, não. não. não. Ah, não. Ah. Olha aqui. Meteu o vinil até aqui e depois deu um toquezinho de, de spray. Esse foi, esse foi bom. bom. <risos> Lindo. Lindo. Oh, e pronto, pai? Eu não sei qual, qual é a ideia que a malta tinha, eu próprio não tinha a ideia do que era tirar um, um vinil de um carro. É, pá, pelo menos este, não sei como é que ficam os outros, hoje. mas este... Eu também não quero saber. Eu... Mas este é assim, metade de cola, metade de baço, metade de azul, metade de fosco. Teoricamente o carro foi lixado para o vinil ficar mesmo impecável. Confirmas que isto foi lixado tudo. Foi, foi, foi. foi. Dá isto... para ver as marcas de lixo. Isto foi tudo lixado para o wrap ficar impecável, olha! Olha como ficou tão impecável! Não ficou, não ficou. E pronto, debaixo do wrap era assim que estava o nosso Toledo. Agora, Juliana, agora nós! O que é que vamos fazer aqui? Pronto, agora... Vamos, deve... vamos pintar? Sim, depois de remover toda essa película branca. A cagada. Podes dizer é, cagada. a cagada, podes dizer cagada. Vamos ter que desmontar o carro todo, fazer a pintura dele geral. Como deve ser. Como deve ser, pintar não. jantes. Ah, as jantes! A... cagada é um... É um é ainda. Não, ainda é, é tipo... Está muito bom. <risos> né? É pior que isso, meu, olha é. para isto. Olha, é. estavas a falar das jantes, vamos pintar as jantes que... M eram brancas, mas estão, estão amarelas. É. Ai, que te interessa. Eu sei, eu sei que vai ficar o branco e o uriba. É, é, o Sol. Finalmente vamos pôr uma jantezinha branca, é isso? É, é verdade, é, é do verdade. do aquecimento, da temperatura. É, é da temperatura, <risos> é muito fraco <traque> <risos> no Toledo. <risos> Bem, foi mais um vídeo aqui na JP Auto Paint, fiquem agora atentos ao próximo Obrigado. episódio e vamos fazer a recolha é, dele já uniforme, o groto, finalizado. conforme, vamos pintar alguns pormenores em preto, alguns, mas depois vocês veem, não vamos dizer já tudo, yeah, é? yeah. aquele nosso preto fosco, aquele Sim, e alguns aquele pro... detalhe. aqueles detalhes, Faz a diferença. Juliano? Valeu, mano. Está a manter ainda a promoção para os sim, seguidores? Sim, se tá falar que, é, que vem da parte do Yuri, sempre tem uma atenção especial. Então pronto, vai ser mais um conteúdo, fiquem atentos agora, tanto ao Instagram do Juliano, como ao YouTube, criaste agora recentemente um sim, canal do YouTube. Sim, sim, sim. Vais fazer conteúdos agora, para mostrar Bom, como é que se faz. Vamos fazer sim. O martelinho de ouro. O martelinho de ouro está de pé, Quem Vamos quer embora. fazer também. Eu vou deixar na, na descrição, tanto o Instagram do Juliano, como o YouTube, subscrevam, vai ver muitas novidades, trabalhinhos da maneira. Sim, sim, e pronto, a gente despete-se, Gil. Está feito? Olha, tá feito já me puseste para trabalhar hoje. <risos> tá então, vai. fiquem bem, um grande abraço, subscrevam as redes dos homens que vamos ter muitas novidades oh. de vários carros. Gil, despete-te de da malda. Like. Não, este não está like. Não, este é. Este não está like. <risos>